tudo bom pessoal 6 e 40 da manhã deixei o Rafa na escola agora bora trabalhar quero gravar um vídeo aqui para vocês para contar o ocorrido para vocês entenderem como, como isso pode acontecer com qualquer pessoa e, e é sempre muito importante vocês se atentarem quando vocês pensam em se mudar para outro país é, é sempre importante vocês se atentarem nos costumes daquele lugar principalmente nos costumes é, que envolvem a questão financeira você não pode realmente gerar para você um prejuízo gigantesco né bom vamos lá vou contar uma história que aconteceu comigo na semana passada eu até tô alguns dias aí sem gravar vídeo justamente porque tá uma loucura isso daqui mas é, vocês vão entender e vão também pensar se você já está em outro país presta atenção se você ainda não está está pensando em ir para outro país presta bastante atenção na história inteira eu sempre fui contra é, ter é, imóveis onde você mora no imóvel que você mora ser seu aqui nos Estados Unidos especificamente tá é, então eu, eu posso já já falei já fiz um vídeo vou fazer um resumo aqui para não ficar muito longo eu não gosto porque primeiro a responsabilidade da manutenção do imóvel é sempre do proprietário Tá? E você não mora num país como o Brasil por exemplo onde todas as construções são de concreto tijolo bloco é... você não tem aquela aquele clima né? você vem em alguns lugares principalmente em Flórida você tem furacão você tem tornado mais na parte central no Texas você tem um calor um sol muito forte, é, durante boa parte do ano e, e outra parte do ano você tem chuvas, então você tem umidade, calor e, e a madeira principalmente com o calor ela vai expandir, com a umidade ela vai expandir mais aí depois ela volta, o, o frio ela condensa, então você vai tendo aí a manutenção de várias coisas né telhado é, paredes você precisa pintar as paredes com uma, uma certa frequência eu costumo fazer a cada dois anos mesmo que o proprietário da casa não queira pintar a casa inteira a cada dois três anos no máximo eu mesmo pinto porque senão fica fica feio principalmente na parte externa ali embaixo onde encontra com a grama costuma ficar tudo verde ali de, de, de musgo mesmo de, de... De, de umidade né então assim eu costumo pintar e manter sempre bonitinho porque é o lugar onde eu moro independentemente do cara o cara não mora ali ele não tem ele tem a obrigação de manutenção e não de embelezamento né então assim eu eu tento cuidar de onde eu moro E geralmente os lugares onde eu saí eles os proprietários costumam me adorar porque eu saio e deixo a casa melhor do que quando eu entrei eu mexo no jardim e tudo mais mas o que que aconteceu semana passada nós saímos de casa de manhã e sempre saio né isso foi no, no sábado a gente sai cedo porque o Rafa tem treino então a gente saiu cedo de casa o Rafa ficou treinando no track eu voltei para casa apesar de ser muito longe eu voltei para casa é difícil isso acontecer tá mas Deus falou volte eu voltei para casa porque eu tinha um trabalho para fazer e eu queria antecipar o trabalho desta semana agora aqui. Porque eu sei que carnaval é, um, é uma, uma época no Brasil onde as pessoas costumam se envolver em problemas, né? Então eu tinha certeza aí que algum cliente ia, ia querer falar com urgência, alguém queria, iria querer chamar com urgência esse tipo de coisa, a gente acaba tendo que remanejar a gente. Então eu voltei no sábado para antecipar um trabalho. Quando eu cheguei em casa, eu olhei na parede externa, ela estava toda molhada, parede externa, e estava sol. Falei, caramba, vazou a água da mangueira, porque ela ficou bem na reta, assim, de onde tem um tubo da mangueira. Eu falei, estourou o cano da mangueira. Na hora que eu entrei em casa, eu abri a porta de casa, a água de dentro do chão da minha casa, ela escorreu para fora de casa, ou seja, tinha mais água dentro de casa nesse momento a primeira coisa que veio na minha cabeça foi desligar a chave geral que eu falei opa estourou alguma coisa dentro de casa se entrou em contato com alguma tomada só que vai estar tá tudo a chance de eu, de eu ser eletrocutado aqui é imensa né então fui para fora a chave geral fica na, na, na garagem fui para fora desliguei a chave geral e aí eu abri de novo a porta e entrei em casa a casa estava inteira alagada inteira inteira inteira inteira toda tinha mais ou menos aí uns uns três dedos de água assim ó dentro da casa inteira olha isso no primeiro piso né no, no piso superior não na hora que eu abri a porta assim eu dou de cara com a cozinha né porque eu entro sempre pela porta dos fundos que é o que fica perto da garagem na hora que eu abrir a porta assim o teto da cozinha que fica em cima bem bem na região ali do, do cooktop que é no meio da cozinha ele desabou em cima do, do cooktop Tá, que é o, o fogão ali Ele desabou ali, o teto inteiro desabou ali A parte de, de gesso inteira ali Ela desabou ali em cima e parecia uma cachoeira mesmo Caindo dali Foi nossa E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a Millie né, Que é a minha cachorra, ela é uma, uma French Bulldog Mas ela é mini French, ela é desse tamanho. Ela tava em cima do sofá Com uma cara de... É, eu devia ter tirado uma foto Pra mostrar aqui pra vocês Eu vou colocar umas fotos aqui do, da casa Como eu entrei lá pra vocês verem A cara da Millie era uma cara de pai eu juro por Deus que dessa vez não fui eu ela tava ela tava tremendo né e, e, e preocupada com eu brigar com ela dela ter feito alguma coisa na casa coitada e aí eu entrei peguei o que deu para pegar ali desliguei tudo da tomada foi nossa um monte de coisa embora né porque assim destruiu né tinha tinha meu notebook em cima da, da mesa do, do da minha biblioteca o teto da biblioteca vocês vão ver na foto. O teto desceu também, meu quarto molhou tudo, cama, tudo, tudo, tudo, molhou tudo, né? Um monte de roupa minha. Eu, eu simplesmente peguei a roupa, joguei tudo dentro de caixas, deixei secado lá de fora, eu levei na lavanderia falei: Ó, lava tudo, porque não tem o que fazer. Enfim. E aí, aonde eu quero chegar para vocês? Primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu seguro. Eu tenho um, um Renters Insurance, né? Então, assim, eu estava preocupado. É, primeiro ligar para o meu seguro para avisar o seguro para eles pararem com o vazamento e aí eles mandaram imediatamente uma pessoa lá ele foi lá e fechou a chave geral de água na rua para não passar mais nada para dentro de casa e parou aí parou ao de jorrar a água ali aí ele subiu e viu que o boiler tinha explodido explodido mesmo tá então é ele ele a, a imagem que eu tive ali quando eu olhei o boiler ele tem uma válvula de escape na, na base dele embaixo né parece um, um tubo assim mais ou menos dessa largura aquela parte inteira ela tava aberta como se tivesse como se tivesse tomado um tiro ali sabe ele ficou assim ó, o metal para fora assim ó. ele cuspiu aquela parte inteira e ficou assim com o metal é, todo aberto assim para fora então deve ter dado uma, uma sobrepressão, alguma coisa, deve ter falhado alguma coisa no boiler. Ele acabou explodindo ali e a água continuava entrando por cima e por baixo saía, né, pelo buraco ali. Aí quando eu fui em cima, quarto do Rafa, a televisão que estava na parede, ela caiu. E no que ela caiu, ela caiu em cima de um, da quina da cama. Então eu acho que a televisão estava ligada, e tava na, acho não ela estava ligada na tomada quando ela caiu, ela deve ter dado algum curto circuito ali e queimou a parte externa, mas graças a Deus estava tudo molhado, então se pegou fogo, porque estava derretido, eu imagino que pegou é, se pegou fogo a própria água apagou porque estava lotado de água o quarto dele porque o boiler era bem em cima do quarto do Rafa tá? é na, na direção da parede dele assim. então escorreu pela parede aqui. mas caiu o teto também, enfim foi um acabou né tapetes da casa foi inteira muitos móveis por ser de madeira absorveu a água foi é, quatro televisões todas queimadas muita coisa ali foi foi perdida computador meu notebook que estava em cima da mesa foi embora então enfim mas aí eu liguei pro proprietário da casa ele imediatamente foi lá, ele e a esposa, super atenciosos, viram o que tinha acontecido, estavam super preocupados, acionaram o seguro deles e o seguro deles começou a trabalhar no domingo de manhã ou seja, foi imediatamente. Levaram uma equipe lá, começaram a arrancar os tapetes, colocaram aqueles dryers, aqueles, aqueles secadores grandes né, dentro da casa inteira para tirar, começaram a descascar as paredes. Vocês vão ver nas fotos aí que eu vou colocar. Enfim, foi um, fizeram um furdunço na casa, né? Mas começaram a fazer, me colocaram num hotel, é, colocaram o hotel à disposição para mim e pelo tempo que for necessário. Eles imaginam que vai ser é, colocado ali uma mais ou menos uma obra aí de uns 15, 20 dias para recuperar tudo o que aconteceu. Então até vai ser rápido. Mas eles colocaram a gente à disposição um hotel. Se a gente quisesse ir para o hotel, a gente podia ir, podia escolher o hotel que a gente quisesse eles não fizeram restrição de valor nenhuma não tanto o meu seguro quanto o seguro do proprietário da casa também tá é, disponibilizaram para gente três quartos se a gente quisesse um hotel com até três quartos eles pagariam não teve necessidade disso mas é, colocaram isso à disposição pediram uma vistoria em diversas áreas da casa ali fizeram diversas vistorias ali e vão entregar a casa zerada porque muitas paredes molharam vai ter que repintar a casa inteira né mas aí eu pergunto para vocês imagina se eu não tivesse seguro eu sei que o proprietário é obrigado a ter seguro mas imagina se eu não tivesse seguro imagina se eu fosse o dono da casa agora o caos que eu ia ter que estar tá passando sozinho para resolver tudo isso e esse é o tipo de coisa que é importante você ter né? o primeiro um bom seguro para resolver tudo tudo que possa acontecer e eu sempre é, sugiro isso para as pessoas e outra coisa que eu sugiro é que você faça o seu seguro independentemente do seguro do proprietário é super barato você vai pagar 30 dólares por mês e você tá tranquilo você né? está tá totalmente tranquilo com o que eventualmente possa acontecer pode cair um raio e é muito comum ter, ter chuvas, ter, ter quedas de, de raios e de coisas aqui nos Estados Unidos super comum isso acontecer é super comum você ter questões aí de, às vezes algum alagamento ou alguma coisa cai dentro de casa é comum isso acontecer é, é comum você acontecer de, de você ter sei lá, algum, algum acidente, alguma coisa, o seu seguro vai fazer. Então, faça sempre seguro. É a economia que depois pode custar muito caro para você e eu sugiro que vocês prestem muita atenção, porque realmente isso é importante. Seguro saúde, super importante. Vocês vão gastar 100 dólares por mês. É, seguro de... de... De, de casa super importante seguro de carro super importante né ontem eu tive uma situação aqui depois até posso contar para vocês que eu acabei discutindo com a mulher porque ela eu parei o meu carro o Rafa tava dirigindo eu parei o meu carro e fiquei esperando ele dentro do carro e não tinha nenhuma vaga nada ocupado em volta né não tinha tava tudo livre veio uma indiana ela parou o carro do lado do meu um, um Corolla bem antigo aqueles Corolla bem antigo e aí ela foi abrir a porta, ela bateu na porta do meu carro. Bateu uma vez, eu não falei nada. Aí ela abriu de novo, bateu de novo na porta do meu carro, tentando colocar um pacote dentro do carro dela. Na terceira vez eu abri o vidro e falei assim, minha senhora, por favor, né? vamos prestar atenção no que a senhora está fazendo. Ah, me desculpe, me desculpe, mas eu preciso colocar o pacote dentro do carro. A senhora, que parasse o carro mais para lá, eu já tava parado aqui quando a senhora encostou. né? Então é importante você ter esse tipo de seguro, porque se você não tá dentro do carro, na hora que você volta, tá, a porta tá toda amassada, e aí? você vai bancar esse tipo de seguro, para você tirar uma amassadinha aqui, é tranquilamente mil dólares, tranquilamente. Né? Então E as pessoas não estão nem aí, infelizmente a real é essa. Então façam seguro, é o tipo da economia besta que as pessoas falam, não, eu vou economizar 30, 50, 100 dólares por mês. A conta quando chega depois é mil vezes maior do que isso. Então pensem nisso, que é super importante. Fica a minha dica aqui para vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço. Obrigado.